Ô Rafa, como vocês têm é, praticamente todos os modais de transporte cadastrados, né, porque você tem, só, só não tem barquinho, né? só não tem ainda é, melhor barco, melhor bote ali para levar mercadorias, embora a gente já venha a, a acompanhando uma movimentação, parte da via varejo, por exemplo, eles já fazem modais próprios com, com transporte marítimo, para chegar em regiões, né? Tipo, tem tem transportadoras que dizem que é mais fácil você chegar de, de, de barco, realmente, não estou não menosprezando, tá? Se chegar de barco de São Paulo para algumas regiões ali no Nordeste, é mais fácil você ir para o porto mais próximo, você ganha tempo, velocidade, até pela condição das estradas e tudo mais. Então, a gente já tem visto um movimento nesse sentido, mas ainda não tem melhor barco, né? Ali não tem, ainda não. Nesse sentido, mas um ponto que a gente tem visto, ó, o Mercado Livre fazendo um movimento com a aviação, né? Quatro aviões trabalhando no sentido dele. Vocês já fazem o um movimento com a Latam Cargo, que é, acredito, um grande parceiro. E um dia no, no Marketplace Conference. E com a Azul me... também. Com o Azul. E no Marketplace Conference me marcou muito quando um cara pegou, que é aluno nosso e cliente de vocês, né? Isso é muito comum, a gente tem parceria há muito tempo. E aí ele pegou e falou assim, é, cara, tô aqui para elogiar o serviço da Latam. Ele falou, como eu trabalho com, com produtos que são de urgência e são produtos mais delicados para serem transportados, ele falou, o melhor serviço que eu encontrei é o da Latam para minha carga específica. Qual que tem sido, na tua visão, o papel do frete aéreo dentro da logística é, do e-commerce? É, até analisando os dados assim, dessa última Black Friday, vendo que, que os Correios é nosso principal é, principal usar os, os, os, os o serviço escolha, né? O SEDEX, é, olha uma informação interessante. Não estou não, não dizendo que é em todo ano, foi em todo ano de 2020, mas nesse período de Black Friday o SEDEX foi o serviço mais utilizado dos Correios. Não foi o PAC. Então, é, talvez de comportamento do consumidor, né? Nesse momento, as pessoas foi, a simulação compensou, né? Então, ou enfim, a pessoa tinha pressa para receber, enfim, e, mas a gente observa que os Correios ainda é, é, é, é uma, uma questão, tem a questão terrestre, né? Então, é tipo, é bastante utilizado na, na, na nossa plataforma. E aí, até uma coisa que é legal de ir de, de atrás dessa informação, e não sei se tu deve saber que. O Correios ele, ele, ele só funciona é, terrestre, né? Ou tem, ou tem alguma coisa? Ele, é... ele faz aéreo para regiões mais distantes, por exemplo. Você comprar um SEDEX São Paulo-Manaus, ele vai de aéreo, né? Tanto que tem, tem algumas restrições. Regiões muito distantes que o frete é até muito caro, né? Você pegar um SEDEX São Paulo-Manaus, tá falando um SEDEX de R$ reais ali, é, é, o SEDEX não é barato. Mas aí ele faz aéreo Mas a grande parte da sim. carga é rodoviário né? Sim, sim, então está é, fazendo sentido aí o que eu estou comentando Então a gente observa isso E até ali a, a Arte na Nuvem comentou Que tem transportadora mais rápida que o Sedex Inclusive é, tem é, serviços aéreos que, que são mais rápidos E são mais em conta que muito, muita simulação de Sedex Que legal é, Inclusive a Azul Cargo Express se você chegar lá na nossa calculadora melhor envio.com e fazer uma cotação a azul ela ela chegou no, no, no e-commerce para fazer barulho sim sabe ainda está em crescimento né mas é, é, é essa questão que eles eles trouxeram simulações tabelas bem boas assim sabe de envio rápido é, tem tem um serviço próximo dia é, então então é de, de, de trazer ali né a, a essa essa questão esse envio enfim de, de levar mais rápido para a pessoa Então eles também estão eles também tão em crescimento ainda nessa área de e-commerce de né? Mas eles chegaram para competir com a, algumas é, empresas aéreas né? E também é, nessa questão de velocidade da, da entrega expressa né? e, e, e a gente vende muito a entrega expressa ali agora no fim do ano, por exemplo Porque como são datas muito próximas Black Friday e Natal e, e aí as pessoas é, deixam para comprar, porque a Black Friday não tem data, tu compra, tu pode é, receber em qualquer momento, né? mas o Natal não, sempre tem aquela expectativa de entregar o presente no dia 24 e tal, a gente divulga bastante a entrega expressa no fim do ano é, justamente por conta disso, né? Dessa desse impacto aí que pode ter na hora do presente e tal, e ainda... Ainda mais que hoje em dia, que a gente está num Natal diferente também, né? A gente não tem, não sabe muito o que esperar, né? Se as pessoas vão colocar o um endereço de destino já para presentear, né? Então, ou se a pessoa quer entregar ali de alguma maneira. Enfim, então a gente observa, assim, que, que, que, que o terrestre ainda é bastante utilizado. Eu é, é, é, não, não tenho números mais específicos, assim, mas as aéreas ainda não, não têm muita aderência na plataforma, tem números. É, satisfatórios, mas não tanto quanto é correios de adlog que fazem é, grande parte do serviço terrestre, né?